Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um vlog, mais um vídeo sobre filmes, rapaziada. Um vlog, rapaziada, um filme de filmes é... de... Um misturar com filmes, rapaziada Dessa vez, rapaziada, eu vou trazer aí A galera voltou aí na, na enquete qualquer qual conteúdo que elas queriam Então deu filmes aí, então eu vou fazer mais um É, me Eu já tava ansioso pra trazer esse vídeo aqui pra vocês Mas rapaziada, já vai deixando o um like aí Se inscrever no canal Vocês já viram no título aí, rapaziada é, Sobre o que é, como funciona a linha do tempo Da DC, rapaziada Eu sempre fiquei curioso pra saber Eu não assisti todos os filmes da DC ainda é, Rapaziada, mas na linha do tempo Eu vou ver depois, e depois eu Volto assim, é, volto falando, é, contando como foi minha experiência na linha do tempo, tá, e, e sugiro vocês também aí Rapaziada, quando eu vi esse filme, eu já imaginei que era Rapaziada, quando eu vi esse filme aí, eu já sabia que fazia parte, seria o primeiro da linha do tempo da DC Mulher Maravilha aí, rapaziada. o primeiro filme da Mulher Maravilha aí Foi criado em 2000, é, foi lançado em 2017 aí É um filme bom pra caramba, achei que não ia ser tão bom, para quando eu vi o filme quando eu vi o segundo, o filme da Mulher Maravilha, que faz também parte da segunda trilogia aí, da, da nossa linha do tempo. Os dois aí, as duas partes da Mulher Maravilha aí, faz, é, faz, a, faz a primeira parte da sequência, abre a primeira parte da sequência da, da, da, da DC aí. Mano, o primeiro filme eu gostei bastante e o segundo filme eu gostei mais ainda, porque é mais da hora, tá ligado? Tem mais ação, o primeiro ainda, o primeiro mais ou menos, tá ligado? Mas o, o último aí que foi lançado em. Foi lançado em 2000 aí, em 2020, e o nome do, do filme quem quiser pesquisar, é Mulher Maravilha 1984, e é muito bom. É, conta, é mais ou menos tipo da antiguidade, tá ligado? E a Mulher Maravilha vem de um planeta tipo, não, eu não vou lembrar o nome do planeta agora, mas ela vem de um planeta aqui lá, tipo. Todo, todo mundo tem os mesmos poderes, tá ligado? Todas as mulheres. Tem baseado, basicamente o mesmo poder Tem até uma parte ali que elas começam a, a lutar ali pra ver quem vai ser a rainha e tal Rainha não, princesa aí da, pra proteger o planeta deles O terceiro filme, o terceiro filme da nossa lista aqui, rapaziada, É o Homem de Aço, eu já falo Homem de Ferro Homem de Aço aí, rapaziada, o primeiro Homem de Ferro Primeiro, primeiro Homem de Aço é, Foi lançado em 2003 aí, eu não vi esse homem aí Deve ser massa, eu queria ver, rapaziada, é, quem souber aí como faz pra assistir a nova série do Super-Homem que tá muito massa, galera. E o um outro filme que eu achei muito foda também, que foi o Batman vs Superman, rapaziada, muito foda mesmo. É, só que não dá briga de fato, filme muito bom, rapaziada, vale a pena assistir aí, quem quiser ver Batman vs Superman aí. Tem até um, vou dar um pequeno spoiler ali, mas no finalzinho aí tem o um, um super-herói muito foda aí que aparece no finalzinho. Pra salvar toda a parte, Mas foi lançado em 2016 aí. Um filme que aparentemente eu não gostei muito foi Esquadrão Suicida. Mas quem quiser ver aí, vai, é, não, eu não vou falar que vale a pena porque eu não gostei, tá ligado? Mas quem quiser aí, ver aí, é um bom filme para ver. O é um, um filme não é ruim, mas o show do filme eu não gostei, tá ligado? O show do filme, o show de super-herói ali, dele, que eles fizeram, eu não, não curti muito não. Rapaziada, eu sei que tem várias validade aí de, ah, tipo, no, o primeiro lançou em 2020, o outro em 2017, o outro, mas é a linha do tempo, então é, vai variar as datas do lançamento e vai variar. O sexto filme é Liga, dos, Liga das Justiças, foi lançado em 2016 aí, esse filme é bom, esse, esse filme aí eu posso dizer que é bom. Que até tem um super herói que participa, que é muito foda, que é o Flash aí, pra quem não sabe Inclusive vai lançar o novo filme do Flash, né rapaziada Esse ano aí vai lançar o novo filme e eu tô... aí lançar acho que dia 4 de novembro Esse Ligador do X eu nunca falar não sei se é sério ou, ou é filme Mas é o Ligador do Justiça, Foi criado em 2021, rapaziada O filme é bem... não sei se é bom, tá ligado Eu ia falar que o filme ou a série é bem boa, Mas eu não sei se é bom, se você já viu esse... Se Liga da Justiça aí, comenta aí pra mim, eu nem sei falar o nome direito da, da série ou do filme Mas o estranho, mano, que foi fui lançado em 2021 e eu nunca ouvi falar desse desse filme aí ou da, ou da série, dessa Liga da Justiça Ah, mano, eu acho que é o segundo Liga da Justiça É, o segundo da Liga da Justiça, lá. Que o super-homem lá fica brabão, pá Aí o Flash tem que recuperar ele, pá, é isso aí, mano, é Bora lembrei. Eu sugiro vocês verem esse filme aí, rapaziada. E o próximo, o nono filme aí, rapaziada, é o Shazam. Foi criado em 2019. Foi lançado, foi, foi lançado em 2019 aí, mano. Mano, esse filme aí eu já viu várias vezes, que é muito bom, tá ligado? Mano, muito bom. Vale a pena ver. E inclusive tem outro personagem aí que aparece também no filme do Shazam, mano. Um outro filme aí que eu não vi também, que é Aves e Rapina, nunca vi também, é da Aquina, da tá ligado? Eu nunca vi se é bom hum, esse filme aí, que é o décimo, décimo da nossa lista aí, rapaziada. E rapaziada, o último filme aí, eu vou, eu vou falar pra vocês, deixarem um like aí, rapaziada, vamos deixar bastante like aí. Esse tipo de conteúdo aí dá, dá bastante de trabalho pra, pra editar, tá ligado? Esse dia aí é o último... O último vídeo, vídeo aí, eu demoro entre 8 e 9 horas de edição, tá ligado? Então por isso que fica bem bom aí o vídeo. Então deixa o like aí, se inscreve aí, mano. É, fala pro seu amigo, ó, oh, mano, se sabia dessa, dessa linha do tempo do Da de aí, mano, vamos assistir tudo junto aí. Mano, vai ser da hora aí, eu quero saber aí a opinião de vocês do vídeo. É, deixa aí também, comentário E o último filme, tem mais relação aí, rapaziada, é um Esquadrão Suicida aí, o último Esquadrão Suicida. É, lançado em 2021 aí mano Foi lançado em 2020, eu errei de Lançado em 2020 aí rapaziada Mano, foi engraçado a hora que eu falei do Super Homem, do Homem de Ferro, quer dizer, do Homem de Aço e do Homem de Ferro aí Mas dessa vez eu não me confundi Mano, que eu fico fazendo assim mano? Mas é mania, tá ligado? Mas rapaziada, o último aí foi do Suicida aí, criado em 2020 Esse daí é bom Esse do Suicida é bem bom, tá ligado? Que aparecem vários personagens aí De, de outro, outro universo, tá ligado? É, tem o um Tubarão Rei ali que aparece também Eu vou falar esse personagem aí pra não dar muito spoiler Mas é isso aí rapaziada Rapaziada, depois que eu vi o filme do Batman, tá ligado? Eu fiquei meio confuso com algumas cenas E depois eu parei pra pensar Mano, tem o, Ch o Chitãs, tá ligado? Tem a é saída do Chitã, inclusive tá na Netflix rapaziada, é, tem uma cena ali que bate muito de frente ali com o filme do Batman O novo filme do Batman E tem uma cena ali que eu não entendi porque aquela pessoa tava ali que tal pessoa tava cuidando daquela pessoa e tal. E foi aí que eu fui ver o Cheetance. E mano, na primeira temporada de ar de cara ele já, já explicou tudo que tava acontecendo no filme do Batman e que depois aconteceu com o Cheetance, tá ligado? Então muito, muito foda o Cheetance aí, eu recomendo vocês verem. E pra entender um pouco do, do Batman dele, não, não explica exatamente com é, é, sobre o filme do Batman. Mas fala por quê, o porquê daquilo tá acontecendo, entendeu? Mas eu, mas eu posso tá estar pagando aí os um lançamentos aí, se vocês quiserem, comenta aí também. É, o um lançamento sobre os filmes que vai lançar esse ano, de espera Herói. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui!